Os cães hoje não são nada mais que um produto adorno, um adereço bonitinho, uma companhia limitada e sensível, qual tem uma alma imortal, possui seus direitos por conta disso, serve de preenchimento para inúmeras, entre aspas, famílias que optam não ter filhos, e decorrente disso, tratam o um cachorro com muitos agrados e com muita humanização. O cão hoje é cheio de problemas de saúde, lhe é dado ração, mesmo isso não fazendo bem naturalmente, lhe é dado perfume e banho, mesmo isso não fazendo parte de seu estado natural. Tanto que, quando você dá banho a um cachorro, a primeira coisa que ele faz é se mexer, se balançar, tudo para tentar se livrar daquilo, pois aquilo não faz parte da sua natureza. Lhe é dado roupinhas bonitinhas, todas milimétricas, e diversas ONGs ambientais dispostas a passar por cima de qualquer ser humano pelos tais animais o cão hoje recebe uma atenção que eu classifico até como subalterne relacionado a sua anterior pois ao contrário do que nos é apresentado esses animais tiveram uma importância antropológica muito maior do que a concebida secularmente muito além da companhia faceira e aparência fofinha o cachorro é uma subespécie do lobo e é considerado o animal mais antigo domesticado pelos seres humanos por volta de 100 mil a.C. de cristo onde hoje é o continente asiático. Até então, depois de tanta presença ao lado dos humanos, tendo uma relação muito íntima entre as duas espécies, os cachorros começaram a aprender novas técnicas, servirem para diferentes serviços, terem ramificações biológicas, experiências se multiplicarem cada vez mais. E o principal apogeu disto tornou-se na Idade Média os cães tomaram outro papel primordial que revolucionara ainda mais sua correlação com o humano, o de caça. Nesta época, a caça era uma prática muito comum e importante até mesmo culturalmente para um povo. Uma ferramenta que começou a se mostrar muito eficiente para foram os cães. Eles começaram a ser testados até usados em rinhas e acompanhamentos em diversas tarefas. Daí surgiram as caracterizações da subespécie canina por conta dessa popularização que cresceu exponencialmente durante o período medieval. Cães de agarre, caça, trabalho e rinha. Sem contar a do pastoreio, já existente outrora. Os cães tornaram-se um instrumento muito eficiente que recebeu muitas técnicas de domesticação e desenvolvimento apropriado neste período. Em especial, podemos ressaltar os cães de caça e de agarre. O cão de caça era treinado para farejar, atacar e e fazer as atividades de ataque convencionais. Já o agarre sinalizava o seu dono um alvo e o agarrava em partes estratégicas do corpo, não largando por nada, e assim deixando a presa vulnerável ao ataque humano. Ambos os papéis tinham como principal, hoje consideradas raças, para o serviço os bulldogs e os terriers. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Os bulldogs auxiliavam na caça. É bem difícil de imaginar isso com o que conhecemos dele hoje. Mas tenha em vista que, naquela época, os cães primeiro tinham uma alimentação muito mais nutritiva e não estavam estragados pela ciência moderna como seriam mais tarde. E, por mais que não pareça, animais como javalis selvagens e ursos eram caçados pelos cachorros nas temporadas. Os cães eram brutos e exerciam seu papel natural de forma perfeita. Tais animais tinham músculos muito desenvolvidos e uma saúde impecável, incluindo dentição, estrutura óssea e pelagem. Isso se deu por conta da dieta deles, que era a base de carne crua e osso. Hoje, ninguém mais deixa cachorro comer osso, pois senão vai se machucar e tudo mais. Porém, no miolo do osso há um nutriente essencial chamado tutano, que é muito bom, tal qual ajuda muito a espécie. Então, olha só que interessante. Cada vez mais, tudo isso fora se popularizando, e com o fim da Idade Média, as caças e a todo tipo de animal ficaram mais abertas, pois no período medieval, os plebeus só podiam caçar javalis nas florestas. Com isso, cachorros e suas técnicas já utilizadas e desenvolvidas mais corriqueiramente pela nobreza, agora estavam sendo muito mais utilizadas pela plebe. Aí que mais ainda houve a multiplicação desses animais. E isso que eu vou dizer agora, muitos vão me achar meio doido. Mas é uma teoria minha. Exatamente por meados destes séculos, onde os cachorros estavam disponíveis à plebe, sendo muito utilizados, houve simultaneamente o surgimento do Estado e o capitalismo, como nós conhecemos hoje. E eu acho que isso tem uma forte relação com o fato de como enxergamos e como são os cães hoje. Ah, então você está querendo dizer que o Estado manipulou a nossa percepção sobre os cachorros? Sim, exatamente isso. Deixe-me explicar. Imagine um cidadão brasileiro que não tem nenhum, de, nenhum meio de defesa. Ele não tem uma arma, ele não tem boa saúde, não tem nem ao certo um direito legítimo à propriedade privada, segundo nossa Constituição. Agora, imagine este mesmo cidadão médio brasileiro com cães, cães fortes, muito bem treinados para o combate. Suponhamos que ele tivesse dezenas de cachorros assim. Certamente ele teria muito mais poder de defesa. Não tanto quanto o porte de armas, mas consideravelmente. Não estaríamos tão rendidos e subordinados ao poder estatal. É aquela história de... Vamos ver até onde que ele aceita se subordinar e perder sua liberdade. Portanto, nem isto o cidadão pode mais hoje. Não só não temos nada inanimado, como mal podemos ter coisas animadas, como um cachorro. Primeiro que hoje é muito difícil de você achar cachorros que não foram estragados pela ciência e ainda terá de alimentar ele com carne crua e osso que não está nada barato e olha que eu, estou cons... que eu nem estou contando o preço do cachorro que você terá de desembolsar para ter um cão apropriado para sem contar que como que você iria treiná-lo de fato já que mal a caça é permitida hoje mas ok vamos supor que mesmo assim você conseguisse domesticar excelentes cães de caça quem garante que não chegaria uma ONG ou o direito dos animais para te prender por abuso. Eu acho que a ciência e a burguesia começaram a ferrar com os cães e mudá-los não só por eugenia e destruição da percepção de família, mas também tiraram uma das ferramentas milenares, muito acessível e eficaz para o cidadão médio, como brinde de quebra. Fizeram isso tomando nota ou não das consequências. Neste vídeo eu não vou falar dessas outras questões de humanização dos animais, até porque eu já acho esse discurso manjado. Entretanto, é interessante mostrar como nos foi tirado cada vez mais direitos, subvertido definições garantidas que nos tornaram nobres por apenas algo mais estético e minimalista. E nós caímos nisto, caímos nessa promessa. Preferimos a liberdade e conforto não garantido do que a nossa devoção e luta que nos fez grande outrora. Acho que a frase perfeita para acabar com esse vídeo é... A da turma do Fórum Econômico Mundial. Você não terá nada e será feliz.